A ascendeira da plantação dos sonhos precisa da nossa ajuda! Então a gente tem que ir hum. correndo! Ai, os sonhos estão em perigo! Calma, calma meninas! Antes de vocês irem, acho que é uma boa ideia levarem algumas coisas! Uma lanterna, uma flauta. Ah. Com paciência eu procuro ilumino que está escuro, acalmo que está nervoso, volto a sonhar gostoso. <risos> Ai que bonito, Joana. Nélica, bonito mesmo. Mas precisamos descobrir o que é isso. <risos> hum. A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana.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 A gente pode vigiar a plantação essa noite para pegar o estourador com a mão na massa Boa ideia! Vamos fazer isso <risos> oh. Oh. Olha! O que, O que Aquele sonho Ai, que bonito Ai, que som gostoso Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar. E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa! <risos> oh, vocês ouviram isso? Agora eu vi mais outro! O barulho tá. Viu isso? Viu sim Ilumina o que está escuro O que a Joana disse Acalma o que está nervoso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 Inventa estrada, plantação Inventa cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonho Inventa sonho Sonha que <risos> voa Sonho <risos> bom Noite boa Sonha com bicho Bicho perigoso Xii. Pesadelo Acorda assustado Respira afobado Onde é que tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? E